Essa cena eu gostei também. Que a gente vê aí o cavalo tava inquieto, né? E aí o Elendil é, acalma ele, fala umas palavrinhas em Éfco. E aí o, o, o mais interessante é que o Elendil fala o seguinte pro Isidro: Quando um cavaleiro de Ocidente vai à batalha, ele cria um vínculo inquebrável com o soldado que o monta. Com o tempo eles se tornam um só. E percebem o que passa no coração um do outro. E o pessoal, olha os Targaryen aí, a ligação dos Targaryen, é um, é um nave lá do... O do, do, filme que vai ter? Do Avatar e tal, mas não, realmente isso aí tinha nos livros. Não tinha exatamente como o Elendil fala, porque o Elendil fala que é do, no caso, dos que vão para a batalha, né? o cavaleiro com o seu cavalo. Mas olha aqui que eu vou ler lá dos Contos Inacabados, uma descrição da Ilha de Númenor. Em Númenor, todos viajavam a cavalo de um lugar a outro pois compraziam-se na equitação os Númenóreanos, tanto homens como mulheres. E todo o povo da terra apreciava os cavalos, tratando-os com honra e abrigando-os com nobreza. Eram treinados para ouvir e responder a chamados de muito longe, e contavam as histórias antigas que, nos casos em que havia grande amor entre homens e mulheres e suas montarias favoritas, estas podiam ser chamadas pelo simples pensamento, caso necessário, então, olha o bonde aí, olha a ligação do cavaleiro com a, com a sua montaria. Então, é isso que eles pegaram e jogaram lá na série. O, e, inclusive, o está, a preocupação dele é até maior com o Berek, com o cavalo, do que com os, as pessoas. Né? E tem esse vínculo entre eles aí que vai se aprofundar depois, por causa desse liame telepático que tinha do, das pessoas com os cavalos.